Fala pessoal, tudo bom? É nós de volta para mais um vídeo. E desta vez, nós vamos juntos a aprender a desenvolver um corte. Mas, eu tenho uma surpresa super especial no percurso do vídeo. Mas para que você de facto saiba qual é a surpresa, é meu desejo que você assista o vídeo até o fim. É isso mesmo. Porque se você não assistir o vídeo até o fim, você vai perder esta surpresa. Meu nome é Adriano Pascual, para aqueles que são assíduos aqui no canal, já sabem que eu sou o administrador desta página, deste canal aqui no YouTube. Como nós dissemos lá do início, hoje estaremos a desenvolver um corte no Revit, utilizando o projeto que... Está aqui nessa série imperdível Revit do Zero, senhores. Revit do Zero, série imperdível. Se você chegou agora no canal e está a assistir o primeiro vídeo, te aconselho a dar uma voltinha nas playlists aqui do canal e vais encontrar a playlist denominada Revit do Zero à Prancha. E nesse nosso vídeo nós temos uma super surpresa no percurso do mesmo. Mas é nosso desejo que você, eu vou repetir, se inscreva no canal, deixe o teu like e se permita, se permita isso mesmo, se permita assistir a todos os vídeos aqui do canal que estão super interessantes para que você possa aperfeiçoar uh, as tuas habilidades com o Revit. Sem mais delongas, eu quero te chamar a irmos para a tela. Muito bom. Senhores, a última aula aqui no canal nós demos segmento a como desenvolver uma planta baixa passo a passo, porém nós não desenvolvemos, não colocamos as cotas. E eu deixei as cotas como tarefa vossa. E como eu deixei as cotas como tarefa vossa? Eu também executei essa tarefa e já tenho aqui a mesma tarefa executada e para então dar um segmento ao outro passo que então desenvolvemos os, os cortes é na né na aula anterior nós colocamos os identificadores de ambiente colocamos as elevações todinhas e para completar nesta nossa planta nós já temos desenvolvida as cotas e também todos os planos Todos os elementos de corte aí prontinhos para então atuarmos para o nosso corte. E sem mais longa, nós vamos clicar aqui. Olha o que acontece, olha essa belezinha. Portanto, o Revit já nos dá o detalhe, toda a vista de corte daquela zona. E como é só uma vista, né? é uma vista para a cozinha, porque é muito importante que no processo de desenvolvimento de cortes, a gente coloque... Oh, os cortes em zonas úmidas e aqui no Revit nós escolhemos em primeira instância a cozinha Pode ser que no percurso da aula, a gente vai fazer também o um segundo corte e vamos apanhar a zona do WC. E nessa zona da cozinha, o mais importante para nós, na essência, são as alturas, primeiro, do balcão e, posteriormente, também as alturas dos azulejos. Mas, se você perceber, neste nosso modelo não temos azulejos. Portanto, vamos aqui já aproveitar desenvolver aqui os azulejos. Como fazer azulejos aqui no Havity? Dizer a vocês também que, do início, do início, no Revit, eu tive muitas dificuldades para fazer a representação dos azulejos no percurso do projeto, especialmente num corte. Mas, eu vou, vou vos ensinar aqui como podemos fazer isso. Primeiro, voltamos aqui para a vista da planta. Aqui na vista da planta, e vamos simplesmente barrar vamos simplesmente barrar essas duas paredes, que são as paredes, e também um bocadinho dessa que são as paredes que nos dão, essencialmente, essa essa necessidade de termos ali, temos ali azulejos, mas também podemos apanhar essa, sem nenhum problema. Vemos aqui para a aba arquitetura, se você também né, é novo na utilização do Revit, dizer a vocês que temos aqui um vídeo nessa série mesmo imperdível, onde nós falamos assim passo a passo de como funciona o Revit e de todas as suas abas, especialmente os elementos que estamos utilizando no percurso do nosso, da nossa série. Ainda voltando aqui, dizer a vocês que vamos aqui ativar o retângulo, Dentro do retângulo, vamos aqui buscar já um material pronto dentro do nosso template. Também dizer a vocês que, para seguir todo o percurso da nossa série, nós estamos a usar um template que está bem aqui no, no, no, na descrição do vídeo. É só vocês chegar ali e baixar o template e, então, acompanhar aí nossas aulas. E também dizer que nós fizemos uma promessa. E a promessa é que se chegarmos a um número aceitável de likes, e de visualizações, vamos liberar este modelo completinho que estamos utilizando no percurso da aula. Para que você possa estudá-lo de forma mais detalhada e sem nenhuma interrupção. Bora lá? Agora, senhores, uh, nós já temos aqui um leque de materiais. Vamos aqui escolher um material que pode nos servir para utilizar na casa de banho. Perdão, <risos> para utilizarmos na nossa cozinha. É, é isso, de facto, é a cozinha, não é a casa de banho. Hum, muito bom. Uh, senhores, vamos utilizar aqui granito ou massa corrida? Não, soleira, bianco, cerâmico, soleira, bianco. Vamos utilizar o cerâmico, soleira, bianco. Vamos aqui abrir um retângulo. Muito bom, aqui está o retângulo aberto. Podíamos definir a altura, já a altura já está em 2,70 metros. É quase a altura do nosso do nosso teto falso, mas se a memória não me trai, a altura do nosso teto falso ronda em 2,60 metros. Portanto, vamos aqui mudar para 2,60 metros. Uh, sendo feita essa mudança, voltamos para o corte. Olha mais ou menos onde ele chegou. É ali, de facto, onde ele vai chegar. Onde vai chegar, de facto, o nosso azulejo. Depois disso, depois disso, nós vamos estender cada uma das laterais. Utilizando o align, que o seu atalho é AL, nós clicamos nesta parede e a, estendemos a primeira. Depois, vamos clicar nesta parede da porta e também vamos estender o outro lado. Posteriormente, vamos clicar nesta e também vamos estender. Check. Muito bom. Essa parede aqui do, da ponta, vamos também estendê-la. Beleza? Aqui está. Então, já estão os alimentos todos estendidos. Voltamos lá para o corte para observar como isso ficou. Então, Acontece aqui algo bem interessante e nós, nós não conseguimos utilizar, não conseguimos observar as, a configuração exata do nosso azulejo. Portanto, voltamos para o nosso desenho. Se eu clicar nesta parede e, e, e clicar na nossa, na nossa, nosso space, né? no space do, do, do, do, do teclado, o que vai acontecer é que a parede vai virar. Mas quando ela vira, dá esse bug aqui, dá esse problema. Não é, não é, isso aqui não pode te deixar com dor de cabeça, é muito simples, a gente arrasta a parede e volta a alinhá-la. Beleza, voltamos para o nosso corte e olha o que, é que acontece, e automaticamente nós já temos a configuração exata, do nosso, a configuração exata dos nossos azulejos. É. Mas também você vai perceber que ele não cortou a parede, fica calmo, pois que isso também é uma coisa bastante simples. E, posteriormente, vamos fazer. Mas, como o azulejo não chega até no chão, vamos levantar o azulejo até que a nossa base. Muito bom. Aqui está. Voltamos para, o nosso, para a nossa planta. Também vamos alterar aqui. Voltamos a puxar. Vamos alterar também aqui. E puxamos a parede com, a, com as setas do teclado. Puxou para fora. A este também vamos... Vamos, vamos alterar. Atenção, se você não, não quiser utilizar o, o, o back né, no teclado, você pode utilizar essa, essa configuração e ela vai fazer a mesma tarefa que você faria com o back. Então, feito isso, voltamos a utilizar o Align, clicamos, acionamos, depois acionamos aqui e ela vai se fixar na outra parede. Depois, aqui também demos e ela vai fixar. Beleza, até aqui estamos. Porém. Eu vou fazer aqui algo bem interessante. Vamos, uh, vamos separar essa parede aqui. Muito bom, porque só até ali o nosso azulejo chega. E essa pode chegar mesmo até aqui na ponta. Agora, vamos fazer uma coisa bem especial. Vamos para a aba Modify, modificado do inglês. Clicamos em Unir Geometria. Selecionamos a parede do material e depois a parede de estrutura. E fazemos a união. Vamos para essa outra parede e clicamos nessa e fizemos a união. Olha o que aconteceu aqui. Automaticamente a parede uniu-se com uniu, as duas geometrias estão unidas. Fechamos também aqui. Demora um bocadinho e também a parede já está unida. Ok, beleza. Em linhas gerais era isso que nós precisamos. Agora nós já temos aqui de forma direta e didática a nossa superfície. Ou melhor, os nossos azulejos do nosso projeto, da nossa área de cozinha. Agora. O próximo passo aqui, que eu gostaria de passear convosco, é, então, mudarmos o, o template ou mudarmos a, uh, o modelo de vista. É isso mesmo. Mudamos o modelo de vista para a configuração desejada. Ao mudarmos o modelo de vista para a configuração desejada, nós vamos ter um resultado também bem especial. Estamos aqui com o modelo de vista projeto corte. Vamos mudar para EP. EP corte. Não trabalho mais... Vamos aqui ver arco e corte, mas antes que de facto a gente ande por ali, eu quero fazer uma coisa especial. Eu gosto de utilizar itens de detalhe, vamos utilizar em meio tom, okay? para que não se sobreponha no, no, no projeto. Depois também peças sanitárias, também vou colocar meio tom, yeah? fica bem interessante o desenho. Aqui em gabinete também meio tom. Um, equipamentos especiais meio tom, porque temos ali dentro do nosso modelo alguns equipamentos especiais damos ok e demos ok muito bom fechamos, aqui está o nosso modelo todavia já né limpinho, né, faltou nos retirar né esses, esses elementos de vegetação podemos voltar lá para o nosso modelo e dentro do nosso modelo vamos baixar e vamos procurar vegetação uh, aqui está vegetação vamos desativar Aqui, a visibilidade, damos aplicar e ok e ok. Muito bom. Aqui já está limpinho o nosso modelo. Portanto, podemos começar simplesmente por cotar. Okay? Aqui em anotar, a gente vai procurar por cota, cotas alinhadas. Depois, aqui na, bar, na aba de configurações, vamos configurar nossas cotas. Vamos aqui escolher a configuração de 2, 2 vermelho. Muito bom. Podemos começar a nossa cota de dentro, de dentro, para nos facilitar a olharmos o peitoril das janelas. Até aqui é o teto falso, para nós está ok. Até aqui é o teto falso. Está pronto Não Então, temos aqui também um outro material especial que nós colocamos na fachada principal. Podemos utilizar esse material, né, para os que ele não chegou ao chão, podemos tocá-lo no chão da nossa, do nosso pátiozinho. Aqui Depois vamos fazer uma cota aqui fora. Utilizei o DI, que é o atalho para Dimension. dimension. Até aqui temos 30, vamos, vamos cotar também. Depois desse 30, vamos cotar aqui a janela. Já temos a altura total dessa janela para aqui, para a telha, para o teto. É interessante. Depois, aqui no, no, na nossa cozinha, clicamos até aqui a bancada. Depois, até aqui no teto falso. Depois, ainda dando continuidade, vamos aqui à bancada, que a altura. Podemos cotar mais ou menos essas pessoas da bancada. Beleza. E após, após fazermos essa cota, podemos também aproveitar aqui a altura da janela. Embora vamos ter que fazer uma cota, uma cota prefiro fazer uma cota independente da janela. Penso que fica muito mais né, favorável em termos de leitura para termos a, a ideia geral do peitoril e também a ideia da altura geral da nossa janela. Aqui no teto, fechamos com a nossa... Ei, ei, ei, ei, dei aqui um bugzinho, mas isso é muito normal. Por quê? Porque o azulejo aqui, os azulejos aqui têm, efetivamente, muitos quadriculados. Isso faz com que, ao clicarmos, para ajustar de forma direta o nosso o nosso desenho, né? isso também selecione os quadriculados dos azulejos. E, finalmente, vamos aqui cotar a nossa porta de serviço. Até aqui, depois vamos tocar mesmo aqui também, né? Muito bom. está interessantíssimo. E depois, o outro passo vai ser, então, nomearmos, voltamos aqui para a aba anotações, vamos nomear, dentro das regras, mudamos, se você perceber aqui dentro da linha, né, chamadas de detalhe, alinhamento e texto, você tem essa configuração aqui do texto. Colocamos aqui normal, não queremos uma seta, mas queremos os textos de, de forma direta. Vamos utilizar novamente o dos, que é a configuração que estamos a utilizar, que estamos, estamos a utilizar em todo o processo. Voltamos. Aqui está o nosso, nosso texto, aqui vai ser forro, né? Forro. Yeah. Uh, esse forro mantém-se tal qual está vamos vamos aqui copiar para a área da cozinha esse forro aqui. muito bom agora vamos colocar aqui uma cota foi que nos escapou no percurso uma cota somente do forro para termos uma ideia de quanto mede o, do piso até o forro vamos falar de 2,60 aquela dimensão que nós já falamos lá à frente e outra coisa interessante né, dentro do, do, do, das anotações e né, especificamos que tipo de material é esse que estamos a utilizar para a cobertura. Vai ser telha, telha metálica, telha metálica. Muito bom. Essa telha metálica ela mantém-se, mantém-se tal qual está. Vamos deixá-la num tamanho um pouco menor, talvez aí do 1,5. Um para que não fique muito, né, muito visível. O e-mail está perfeito. Aqui está, nossa telha metálica. Agora, vamos utilizar as elevações. Dentro mesmo da aba nota, você tem os pontos de elevação. Aqui dentro dos pontos de elevação, podemos escolher. Né, tem aqui os de planta. Tem também os de corte. Vamos utilizar um médio. Um médio de corte. Então, com esse médio, vamos fixar para então sabermos qual é o nível de elevação do nosso, da, nossa, da nossa zona, que a sala. Depois, temos aqui o pátio, okay? que está nos dá 35. Posso também colocar aqui na nossa, na nossa, no nosso murozinho, embora o nosso murozinho já tá nos dá de 30, a altura de 30, 30, 35 da altura. Depois, aqui em cima vai o outro. Aqui fora. Agora, outra coisa interessante é que, por exemplo, né? Para para esse espaço, você percebe que não é possível colocar. Ele aparece aqui uma, uma, um sinal negativo, é dizer que não é possível colocar. É muito simples aqui, sabe o que é? muito simples o que vamos fazer aqui para você conseguir resolver esse problema. Uh, voltamos aqui para a aba, a aba anotar mesmo, aqui linhas de detalhe, vamos fazer aqui uma pequena linha de detalhe, assim, muito sutil. E voltamos a colocar o nosso ponto e automaticamente já temos nosso ponto ali configurado. Vamos mudar, vamos colocar aqui um outro, depois apagar esse. Aqui está, eu não gosto quando ele fica no, né, virado para esse lado. Esse lado está melhor. Agora apagamos esse e be beleza. Portanto, em linhas gerais, aqui está o nosso corte. Sem muitas curvas, sem muito blá blá blá. Aqui está o nosso corte fechadinho. Portanto, fechado o nosso corte, né, por o nosso corte a única coisa que podemos aqui fazer agora é já aproveitarmos. Né, organizar a nossa prancha dentro do Revit Mas também, conforme eu disse Se você chegou até aqui nessa fase do vídeo né, e agora vou apresentar A surpresinha especial que eu prometi E sabem qual é a surpresinha especial? Nós, nessa série de vídeos Que nós começamos lá atrás Buscando referências né, Estudamos algumas referências E dessas referências ressortiu o projeto Que estamos aqui a desenvolver nesse percurso Porém, agora né, A promessa lá também Nós falamos que Revit é Revit do zero a prancha Todo esse período nos permitiu então desenvolvermos algumas peças. Na aula de hoje, nessa aula em particular, se você mantiver até ali, nós vamos fechar com a prancha. É isso mesmo, fechar com a prancha completa. Por isso, mantenha-te ali, porque vamos agora entrar para o detalhamento dos nossos alçados. E ao entrarmos no detalhamento dos nossos alçados, vamos então fechar com a organização da nossa prancha. Mas você tem que manter-se a. Vamos então fazer o detalhamento dos alçados. E depois disso, vamos então partir para a organização da nossa prancha e fecharmos com essa série que acreditamos nós que está super, super interessante. Então, senhores, já que temos o corte feito, corte número 1, um, podemos aqui intitular-o assim, vamos agora para os nossos alçados, as nossas vistas de elevação. Começamos pela frontal. Essa é a vista frontal. E né, para fazermos esse encerramento dessa vista frontal, logo aqui na aba propriedades, você vai em escopo. E selecionamos caixa de escopo. Essa caixa de escopo nós já criamos lá atrás. Okay? Se você quer saber como se cria uma caixa de escopo, tem que olhar aquela aula anterior, passo a passo, de como fazermos uma planta baixa. Ali você vai encontrar essa aula de forma mais... Portanto, aqui está a nossa caixa de escopo fechada. Vamos aqui mudar também nosso modelo de vista. Com que objetivo? Com o objetivo de colocarmos dentro do EP, que é o EP que estamos a utilizar, que é estudo preliminar. São os estudos preliminares. Aqui no EP, nós vamos procurar EP. Arc Elevações. Aqui está o EP Arc Elevações. Dentro do EP Arc Elevações, eu quero também eliminar a vegetação. porque vamos utilizar esse mesmo template para os outros modelos, mas eu não quero que seja vegetação. E também eu vou utilizar de, que é itens de detalhe. Mas os itens de detalhe eu vou colocar em meio tom, mais ou menos, né? Como fica o nosso o nosso alçado. Mas também, outro detalhe, é que essa vista fica muito acima. Nós podemos ocultá-la aqui para que ela não apareça. Muito bom. Mas na hora de organizarmos o nosso, a nossa prancha, essa, esse, esse elemento acaba atrapalhando na organização de cada, de cada um dos modelos. Porém, para então nós conseguimos resolver esse problema, vemos aqui na vista 3D, e está aqui a nossa caixa de escopo, o tamanho dela. Vamos aqui reduzir o tamanho dela, de aqui mais ou menos. Muito bom. E olha o que acontece. Automaticamente aqui, ele também reduziu. Uau, como o Rivet é incrível. Por isso é que eu sou muito fascinado por essa ferramenta. Ferramenta incrível. Então, senhores, uh, aqui o que nós vamos fazer efetivamente? Vamos aqui aproveitar e colocar alguns itens de detalhe. Se você perceber, eu cliquei. Eu cliquei em anotações, componentes. Temos aqui componente de detalhe, que é o item de detalhe lá no nosso, no, nosso, no nosso modelo de vista. E não temos nada. E vem, você vem rodando aqui também não encontra nada. Tudo por quê? Porque não tem, não tem itens de detalhe que nós realmente desejamos. Tem algo que alguns... Tem aqui alguns, mas que esse não nos interessa muito. Nós queremos é itens de detalhe, especialmente itens de detalhe de pessoas, ok? Em 2D. Estás tá a perceber mais ou menos aquela coisa que acontece no AutoCAD? Você tem os modelos 2D você depois coloca no, nos alçados. já também tenho aqui uma série bem especial no, no, no, no canal do AutoCAD. AutoCAD para projetistas, que é um curso que eu gravei já há algum tempo para cá. Aprende muito sobre, sobre, sobre o AutoCAD e você desenvolve um projeto do zero até a plotagem com o AutoCAD. Por isso, se você também tem algum interesse em aprender o AutoCAD, pode visitar nas playlists Curso de AutoCAD para projetistas. Então, uh, aqui vamos ir para itens de detalhe novamente. Ele vai nos abrir automaticamente essa aba para carregar a família. Temos aqui alguns itens de detalhes que eu vou carregar. Também vou disponibilizar, vou disponibilizar esses itens de detalhe para vocês. Okay. Aqui nas descrições, para que você possam baixar também e usá-los no vo nos vossos projetos. É, eu vou utilizar aqui esse feminino. Podemos carregar mais um masculino, para que haja esse equilíbrio. Aqui já estão os itens de detalhes carregados. Esse homem, vamos lhe pôr aqui nas escadas. Pode permanecer assim como está. Dizer a vocês também que existem itens de detalhes de árvores. Vegetação, existem. ok Ou você pode desenvolvê-los na mão. E posteriormente alocá-los no AutoCAD. Se você tiver interessado em ver um tutorial de como podemos fazer isso, deixa nos comentários e nos próximos vídeos pode ser que a gente faça, desenvolva como fazer itens de detalhe utilizando modelos do AutoCAD. É uma coisa super interessante. Vamos lá. Aqui vamos utilizar os, os pontos de elevação. Vamos colocar primeiro aqui em cima, para termos uma altura, de, sabemos a altura real né, do nosso projeto. Vamos falar em 5 metros e 8. Que o murozinho. Pois, aqui também o primeiro degrau da escada, da nossa escada. Primeiro degrau da escada, fala em, um, em mais ou menos 10 centímetros. Pois, vamos aqui também colocar uma anotação. Né, essa, nós podíamos muito bem copiar a anotação lá do corte, mas para que você possa pegar a prática, vamos, vamos fazer telha metálica, aqui está, nossa telha metálica, a grosso modo falando, aqui ficou mais ou menos o nosso corte, mas eu também gosto de colocar algo bem especial, sombras no nosso alçado, isso pode dar um, né, um tchan, <risos> você pode dar assim um vislumbre bem especial vamos aqui ativar sombras e depois de ativar as sombras vamos aqui para iluminação vamos aqui reduzir a nossa sombra manter o sol tal qual está aplicamos e damos ok e automaticamente você tem uma sombra se muito sutil na nossa fachada e dá uma sensação de volumetria voltamos e vamos então clicar para esses todos vamos uh, aplicar o um modelo de vista de uma vez você lembra qual é o modelo de vista? É, é mesmo esse. E, P, Arc, Elevações. Aqui está. Automaticamente, todos os cortes mudaram. Né? Mudaram de posição. Estão aqui, sem uma prévia descrição. Aqui também temos. Eu vou já aproveitar e copiar aqui no front. Uh, aquele detalhe. Aquela anotação. Para que, ao trabalhar nos outros, né, seja muito mais fácil. Aqui já está a nossa soleira. Podíamos utilizar também essa soleira. Mas vou já colar. Dá para fazer aqui. Muito bom. Mudamos um bocadinho vamos apagar a soleira, já. não precisamos dela aqui depois vamos aqui colocar um outro item de detalhe né vamos colocar o feminina a mulher esta mulher aqui isso aqui é a zona de serviço você lembra bem na descrição do nosso nosso projeto ainda voltamos para a vista lateral né voltamos a colar o nosso o nosso detalhamento aqui na vista de fundos né você lembra que faltou algumas coisas aqui né faltou as elevações Aqui no top, aqui nesse canto, podemos ter uma elevação. pois aqui no chão, outra aqui no piso. Mais 40. Completamos, voltamos para a fachada lateral direita. Nessa fachada lateral direita, colocamos o, as elevações também. Depois, colocamos aqui no muro, outra elevação. A aqui também não dá dá. Por que não dá dá? Porque essa é uma superfície topográfica. E normalmente, a superfície topográfica, nos dá alguma dificuldade de colocarmos a elevação. Mas se você quiser, vai utilizar a mesma técnica que eu já ensinei, colocar uma linha sutil aqui e depois colocamos a superfície topográfica. Então, tá OK. E para darmos o fecho, uma uma moça aqui para darmos uma para dar um vislumbre de escala humana está essa proporção entre a escala humana e também o modelo do projeto. A fachada esquerda, ok? Podemos começar pela nossa humanização. É ele que vai ser elevação. Vamos colocamos, colocamos e dizer a vocês que praticamente aqui fechamos situando o cole deste elemento aqui, para identificar o material da cobertura. Muito bom. Então, identificado o material da cobertura, nós já temos praticamente o nosso projeto fechado. Né? Projeto, praticamente do Revita prancha era o nosso objetivo e acreditamos que agora cumprimos. Porém, vamos ter um elemento ou outro que posteriormente vamos precisar organizar. Voltamos, agora vamos para aqui, fechamos essas outras abas e vamos para aqui, para a folha. Planta, cortes, fachadas e detalhes. Aqui dentro da folha, você tem aqui esse modelo que vamos trocá-lo por um outro. Eu já fiz aqui mais ou menos um pequeno ajuste. Aqui as minhas vistas estão já organizadas. Graças a ter organizado o template anteriormente. Portanto, vou só fazer aqui uns ajustes finos, diretos e rápidos. Para que de facto a coisa fique melhor organizada. Muito bom. Esse corte lhe mandamos para aqui. Podemos aqui alinhar as nomenclaturas. é Só para dar assim, né uma organização. Essa nomenclatura também. Muito bom. Depois aqui da planta baixa. Essa planta baixa, pavimento e podemos mudar a nomenclatura que está a título da página. Vai ser planta baixa, planta baixa. E está, automaticamente ela muda para planta baixa. Ela ficou um pouquinho maior em relação ao tamanho natural, está em 1,40. Portanto, vamos aqui aproveitar, vamos colocar aqui esse modelo de vista para nós apimentarmos a nossa imagem. Ao colocarmos esse modelo de vista, vamos aqui para a planta baixa. E vamos alterar a escala, tá bom? Vamos passar mesmo para 50, para que tenhamos mais espaço na nossa prancha. Então, com isso, nós temos a nossa planta baixa aqui nesse canto. Temos aqui um modelo 3D, que vamos também colocá-lo é, numa escala de 1 por 50. Vamos ver o que aqui dá. Depois, vamos aqui utilizar a caixa de escopo, aquela caixa de escopo que nós já fizemos lá atrás. Caixa de escopo, beleza? E ele cortou. Bonitinho, vamos que vamos organizar agora. Aqui vamos mudar né? as propriedades do Viewport. Já temos aqui uma propriedade que não Nome Escala. Okay. Depois, outro detalhe: vamos fazer aqui, vamos duplicar essa vista Duplicada. e vamos colocar a planta. Ok, planta 3D, muito bom. Então, clicamos nessa planta 3D. E vocês vão ver que ela já está cortadinha dentro daquele processo todo que nós iniciamos lá atrás. E vamos aqui desativar a caixa de escopo okay? e automaticamente acontece isso. Eu vou apertar aqui no botão porque quero vislumbrar a caixa de recorte. Está aqui caixa de recorte porque ela está oculta, estamos? Caixa de recorte eu vou baixar, certo? Mas vocês perceberem não baixou a caixa de recorte, mas baixou a nossa caixa de escopo. Vamos depois fazer esse ajuste. Mas baixamos a caixa de recorte, porque isso pode nos atrapalhar lá na frente, né? Lá atrás, em tudo que já fizemos. Mas isso não faz mal. Uh, voltamos para a caixa de escopo e subimos um bocadinho e damos, voltamos a, a, a ocultar a caixa de escopo. Aqui está. Voltamos para a nossa planta. Estamos quase, quase a terminar, senhores. Quase, quase a terminar. Uh, aqui dentro, vamos agora colocar, então, a nossa planta. Essa planta 3D. Muito bom. Lindo, não? Eu acho que está lindo. Não sei você, né? Mas eu acho que está lindo, lindo. Portanto, depois dessa série do de vídeo, você já está apto para, então, desenvolver os seus projetos no Revit, sem rodeio, sem meme, memes senhores. Não é bom isso? Acionamos, né? E vamos fazer aqui algum ajuste. Vamos vamos ajustar o nome com o outro, os outros nomes lá atrás, ok? Para ficar tudo direitinho. Senhores, agora grosso mudo falando, aqui está completo. Agora... Como podemos plotar isso? ok? Essa é outra questão. Mas eu vou dar todo o conhecimento aqui para você. Você não vai sair daqui sem esse conhecimento prévio. De como a gente pode plotar alguns ajustes aqui finos. Podíamos ter feito algum, um pouquinho mais. Mas para não tornar cansativo essa aula aí por muito tempo. Por isso fechamos já aqui. A nossa, plot, a nossa prancha está feita. Acreditamos o que tem aqui alguma informação. Não é o um projeto executivo com um leque de detalhes. Não, não, não. Procuramos fazer um projeto básico com os detalhes essenciais para que você, de facto, consiga aprender e desenvolver sozinho os seus projetos e depois acrescentar detalhes a mais. Mas se você tiver alguma dúvida de toda essa aula, deixa aqui nos comentários que nós teremos o prazer imenso de respondê-lo. Agora, como plotarmos? Eu tenho um aplicativo super especial, uma impressora. Uh, virtual que é o Doro. Eu vou deixar também aqui nas descrições uh, esse Doro para que você possa baixar e te facilitar na hora de imprimir os seus modelos, porque eu não gosto muito de utilizar o PDF do Windows. O Doro é muito melhor e responde para aquilo que eu necessito de forma pontual. Portanto aqui Clicando na impressora vai te abrir esse, esses arquivos, você pode escolher aqui o lugar para guardar, você pode combinar arqui, os arquivos quando são vários arquivos, mesmo quando for só um arquivo ele mantém-se na mesma, utilizando a vista atual. Depois vemos aqui em configurações, né? podemos mudar o nome, ok? O nome do, do, do padrão que vamos utilizar, o tamanho da folha, nós já estamos dentro do padrão certo, que é a folha A1, mantém-se tranquilamente. tenho o processamento de vetor, que é a melhor qualidade na hora de imprimirmos um modelo que tenha cores e sombras, mantém-se ali. E o resto são detalhes de né, que você pode ir aprendendo pouco a pouco, mas porém aqui é o básico. Depois, ocultar planos de referência de trabalho para que você não não faça a impressão do teu modelo, você tenha elementos que você não gostaria de tê-los no projeto. Por isso tem que deixar sempre essa opção ativada. Então, vamos dar OK, apertamos também OK. Se você quiser também, pode dar uma visualização e ver como é que está o modelo. que é mais ou menos uma, uma visualização de como está o modelo. Está pedindo para guardar o modelo? Guardamos sim, sempre problema nenhum. E depois de, de tudo isso, você já sabe que está tudo alinhadinho, bonitinho. Se tiver alguma coisa que você precisa retificar, pode aproveitar? Retificar nesse percurso, ok? Vamos aqui imprimir e está ok. Vamos dar ok. Muito bom. E o Revit vai processando e fazendo a impressão. Senhor, se você se manteve comigo até aqui, significa dizer que você está apto para então começar a plotar os seus projetos. Olha o que aconteceu. Muito bom. O Revit já nos deu processamento. E também o Doro, depois de o Revit processar, o Doro nos permite fazermos, uh, guardarmos esse modelo em algum sítio. Eu já tenho aqui uma né, prancha de experimento, mas deixamos aqui fechar, prancha, ok, isso aqui vai ser ok, muito bom. Vamos guardar, salvar e create. Portanto, e depois o Doro vai fechar a criação, de, toda, de, de todo o pdf e você pode pegar nesse pdf e depois mandar imprimir numa gráfica e o modelo fica assim muito interessante muito interessante e o que mais me impressiona é a qualidade é a qualidade que o Douro apresenta olha mais, olha quando você faz um zoom como aparecem os vários detalhes do projeto uau, incrível incrível. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. Se você não deixou o teu like, deixa o teu like. E também comente um bocadinho de como você se, né, como você achou, o que é que você achou de todo o percurso das aulas até agora, desde a aula número 1 até essa última aula, essa área surpresa que eu trouxe para você. Se se você não assistiu o vídeo até o final, você perdeu porque nós demos um leque de insights que vai te dar um Grande impulso no processo de desenvolvimento dos teus projetos. Aquele abraço grande. Adriano Pascoal, Nos vemos no próximo vídeo. E bye, bye, bye.